Olá, meu nome é Daiane, sou professora da Faculdade de Educação da UFMS, sou Google Innovator e Google Trainer e estou coordenando o projeto Tutorar no âmbito da Secretaria Especial de Educação à Distância da UFMS. E hoje estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto. Vamos lá? O título do nosso trabalho é Tutorar. Tecnologias digitais e colaboração online para aprendizagem em tempos de pandemia. Agora eu vou passar a palavra para a Ariana, ela vai contar um pouquinho sobre a experiência que ela está tendo no âmbito do projeto. Olá, eu sou a Ariana Oliveira, graduanda de Pedagogia na UFMS. Estou muito feliz em fazer parte do projeto Tutorar. Com ele, eu tenho tido momentos valiosos de uma aprendizagem muito significativa, que vão muito além das matérias ensinadas no cotidiano da sala de aula. E agora eu vou passar a palavra para a Karina. E ela vai contar também um pouquinho sobre a experiência que ela está tendo no tutorar. Meu nome é Karina, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFMS e faço parte do projeto tutorar. Participar desse projeto, sem dúvida, está me deixando um passo à frente, tanto como professor em formação, quanto para o mercado que tem cada vez mais apresentado a necessidade da interação da educação com as mídias e tecnologias, além da sua utilização instrumental, de forma que nós professores possamos compreender a promoção da educação de maneira crítica e emancipadora também para o letramento digital. Através das experiências no projeto, com certeza, sairei com uma formação mais enriquecida e completa. O Tutorar é um projeto que foi desenvolvido durante a minha participação na Academia de Inovação do Google no final de 2019. E aqui eu trouxe uma lembrança muito bacana da minha participação lá na Academia de Innovators, um espaço de muita aprendizagem, de muita colaboração, que me ajudou a pensar estratégias para esse projeto. Todas as ações do projeto Tutorar se baseiam nessa pergunta. Como podemos criar experiências de aprendizagem com o uso de tecnologias na formação inicial de professores? O objetivo do Tutorar é criar um programa de tutoria de tecnologias no âmbito dos cursos de licenciatura da UFMS, repensar é os currículos dos cursos de licenciatura de forma colaborativa e criar um espaço de aprendizagem criativa para a formação continuada dos professores. Quais são as ações do Tutorar? Nesse momento, a gente está trabalhando no diagnóstico das necessidades de formação, nós temos parcerias e representantes de todas as licenciaturas da UFMS. Tem um time fantástico de professores que está trabalhando de forma colaborativa para fazer esse diagnóstico de quais são as necessidades de formação dos nossos estudantes de licenciatura. Quais são as lacunas de formação no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais na prática pedagógica? E também estamos trabalhando no planejamento do curso para a formação dos tutores. E quem pode ser tutor no projeto? Os tutores serão os nossos estudantes de licenciatura, porque a gente acredita que tendo essa experiência de auxiliar professores no uso, na adesão, na implementação de tecnologias, eles também vão criar experiências de aprendizagem para a sua futura prática pedagógica. E quem pode receber essa tutoria? Os professores da Rede Pública de Educação Básica e os professores da UFMS. E onde você pode encontrar informações? É só apontar o seu celular nesse QR Code ou acessar esse link bit.ly com o Tutorar que nós estaremos à disposição para te atender para tirar as suas dúvidas. Então, se você é professor da UFMS ou se você é estudante de licenciatura da UFMS e se você é um professor da educação básica que está precisando de ajuda para o seu trabalho pedagógico com tecnologias digitais nesse período de ensino remoto, esse projeto é para você. Muito obrigada pela atenção. Deixo aqui um QR Code, o um Linktree, para as minhas redes sociais se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e sobre o trabalho do nosso projeto. E se você gostou do projeto, gostou da nossa apresentação, não esqueça de dar um gostei e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e participar junto com a gente.